Proerd! É o programa! Canta, galera! Proerd! Tá, tô first pick, mano. Vou pegar eco, foda-se. Contra Blitz? E aí, será que é contra Blitz? Oba! Melhor não. Fala, Dudu! Oh! <risos> <risos> oh, oh, Mas <mano. risos> Conteúdo tá tendo, família. Olha que é isso aqui, velho. <risos> os caras não vai sair não Ah, mano, os caras <risos> é uma safada, eles vão vindo, du. Os caras cara sabem cara. que eu tô aqui, velho. Ô, a gente compra isso, Eu também caindo. quero, velho. O foda aqui é esse blitz aí, mano. Só bora, foda-se. Mano, o Tinder ia, ia tentar coisar a parada, velho. Vai não cair, vai não cair, cainzão, vai no Caio. Ajuda a formar o campo? Tenho, tenho, tenho. Eu tô sobe, eu tô sobe. Bate tô nesse sóbio. cara, bate nesse cara. Ele tá sem flash, tá sem flash. Deixa eu dar block nele. Tive que flashado, eu é contigo, irmão. Tá safe, tá safe, tá safe. Você consegue dar um hit no, no blue e tá assim, pra mim? Ah, não, deixa, deixa eu, deixa. Tá bom, tá bom. Acho que você vai precisar de lixo aqui, né? Mano, dá só os seus, seus hits e pode ir lá, pra você não perder muito. Nossa, tu acho que eu vou morrer. Ih, Vamos morrer, galera! Olha no duelo! <risos> <risos> Vai morrer, Marquinhos! Eu tô ligado, eu vou arriscar, foda-se. Morreu, eu vou morreu, arriscar, morreu. Vai morreu, arriscar, vai arriscar, vai ah! arriscar. Tá em casa, tá em casa! <risos> caralho, tá em casa do caralho, eu com o maior medo. Cozinha trancada, <risos> velho. Ai ai, que gritão, mano. Nossa, fiquei com muita eu vontade de smitar com a tapa do cara, galera. Vizinho, de família. Mano, o Kain quitou, ele não apareceu até agora, velho. Será que ele quitou, mano? E tá, mano. Apareceu aqui. Consegui fazer o dive ser efetivo. Ai, agora ele quita. Nossa, que clean que foi esse dive, galera. Ele foi, tipo, mó escada e nós ainda jogou meio estranho, mano. Que doideira, velho. Caste o in-house, vai pra solo aqui. Caramba. Diferente. Hum... Hum! Kiwis que... não fazem sentido, tá ligado? Você não joga um jogo pra... Pra... Pra, tipo, você... Tipo assim... É muito mais compensativo pra eles eles jogarem com pessoas boas no in-house com pessoas boas do que com pessoas que não são boas, assim, tipo... Pessoa mais low elo, tá ligado? Tipo, porque acaba que vai desgastar eles tá ligado acho que vão ficar saturada sabe eles vão jogar jogos improdutivos tá ligado era melhor ter ido top galera de fato essa só tá eu te dou essa ah, essa torre aqui tá se ficar giga se ele ficar ele se ele ficar, se ele ali, ficar eu... ele morre é ele vai morrer igual tá ligado aí foi aí foi ok a minha troca jogador hum, ele, ele vai, vai se pegar matar não, não quero usar o Arauto aqui, já que ele quero, vai te matar, mano. Quero, quero, quero. Eu já vou tacar, já, vou, já taquei, já taquei e vou tentar pegar ele. Será que foi a melhor ideia? Peguei XP dele, caramba, velho. 620, velho. Ah, não sei se foi a melhor, não. mas eu tô indo aí né, contigo. Nós Pai lá, eventos, acho, que eu, acho, que, acho que eu bato um pouco nessa... Nós mata esse cara aí, velho. Esse cara tá na Gizem. Ah. Eu preciso de visão do caça, apareceu. Pra baixo, Dudu. Do... Eu vou correr pra cima. Aua. Coitado, flashou, hein? Não dá pra pegar a torre não, só mais essa baixa. Dá cara. pra pegar o triнda, não dá não? Sem ult? Ou ele voltou? Ele tá sem ele ultou? Uai, aquela hora lá que a gente matou, ele lutou, não? Ele ultou, só que eu já tô tendo a R de voltão. Então ele já deve ter. O também. dele é maior, né não? Não sei, mano. Bora macetando aí, bora macetando. Ó, o treta é que tipo que assim, tava tanque. tendo um in-house, galera. Aí tanque, o... Aí os caras que pegaram e criaram outro in-house. Isso deles criar outro in-house, eu achei paia, porque ficou meio que uma espécie de uma panelinha, velho. É, mas ah. de qualquer forma ficaria a panelinha, né, Dona? A ideia que você criou, né, velho? A ideia que você não. falou. Ai! gritão! Que gritão! Vai ter que flashar, boa, mano. Boa, boa, boa, boa. Matou, <risos> então tá ótimo. Pô, oh, acho que eu vou fazer dente, hein, galera. Voltei com o Gold no dente, eu vou fechar ele, mano. É isso, aí. Senão não balar logo. Tá é toda uma pegada, Marquinhos. Tô pensando em virar prova velho, pé? Sério, véi? Aham uhum. Uai, véi, foda Vai ter... Eu apoio, mano Apoia. é legal fazer uns bagulho assim mesmo Vou matar uns dois no top aqui, velho. Você confia? Calma aí Matei o meu primeiro aqui de uma forma linda Confio, agora eu confio Mas assim, é o que você realmente tá com tesão de fazer acontecer, Dudu? Boa, garoto. Mano, é uma ideia que eu tô pensando, tá ligado? Quem sabe, né? Você consegue, velho. Você só cê tá ligado, você consegue. Mas ele só joga de Riven? Pô, mas se ele pegar pra expandir a Poo, galera. E já deve ter uns bonecos na Poo aí, não tem não? Não, pô. Se eu expandir a Poo, eu viro bom, pô. Só que eu não. Espando eu porque eu não quero, velho. Aham. Uh -huh. oh, o Caçadi pegou três kills, um neutralizado é. em mim e dois outro naturalizado ali, mas batiu, velho. Caralho, tô tá grande no torre, ele. Não sei, eu sei. Isso. Pô, se tu tretar aí, eu tepo aí. Oito segundos. 3, 2, 1, TP. Ah, meu ult foi errado, mano. Ele me mata ainda aqui, Dudu. Oh. Eita, maizão. Sentiu? Quer que eu vou devagar? Posso ir mais devagar. Ah. Uh. Uh. <risos> uh. Caralho. Pega! <risos> Caralho. Como que eu ganhei um flash <risos> desse, galera? Caralho, velho. Aí eu fui de expose, né, velho? Olha lá, galera, eu tô falando que eu tô sentindo a malevolência do rapaz. <risos> Esse trinder é louco, velho. Que porra é essa? Não, no caso, tipo, eu você ganha uma porcentagem cara, de liga, dano, né? Se liga, se liga. Olha o combate do eco, família. Ah! Meu Deus! Caralho, velho. Caçadinha dá é muito dano, velho. Como joga contra o Azul? É só andar reto e matar ele 40 vezes na lane, velho. Né? Marquinhos na cena, beleza? Dá visão! <risos> é saúde, Zunia, tem RS. Vai deixar o cara fugir comigo? Mano, vou atrás? Vou aumentar, tu, tu chega, vou aumentar, tu, tu chega. Ó, pra cá, pra cá, pra cá. Tem que ser pra cá, tem que ser pra cá. Deixei um low ali. Boa Sei garoto, po. que saiu vivo foi o Caizão lá. Né? Caizão é bem sair vivo. Didi. Nice galera. Didi, didi. Que isso filho. <risos>